A proposta do vídeo de hoje é discutir o que Jesus quis dizer com o vinho novo e o vinho velho. No contexto dessa parábola, você vê que os discípulos de João Batista chegam para Jesus para fazer uma pergunta. Eles perguntaram para Jesus por que, que nós jejuamos e oramos e os seus discípulos não. E ele respondeu que não era o momento dos discípulos dele jejuarem, porque o noivo ainda não tinha sido tirado e o noivo é ele mesmo. Irmão, mas o João não era um discípulo de Jesus? Não, nesse contexto a gente está falando a respeito de João Batista, que era o primo mais velho de Jesus. E foi nesse contexto que Jesus contou a parábola do vinho novo e do vinho velho. Irmão, já sei, o vinho novo deve ser o Novo Testamento e o vinho velho deve ser o Velho Testamento. E isso quer dizer que João Batista é um representante do Velho Acordo e Jesus é um representante do Novo Acordo, não é? Essa é a maneira como a maioria das pessoas fazem a interpretação desse texto, mas eu vou explicar para vocês por que isso está completamente errado. Eu vou ler a parábola para vocês, presta atenção no que Jesus disse. Então Jesus contou uma parábola. Ninguém toma um pedaço de roupa nova para costurar em roupa velha. Se fizer isso, não somente rasgará a roupa nova, como também o pedaço da roupa nova não se ajustará à roupa velha. E ninguém põe vinho novo em recipiente de couro velho, porque o vinho novo romperá o recipiente de couro e se derramará, e o recipiente de couro se perderá, mas põe-se vinho novo em recipiente de couro novo. A primeira coisa que eu preciso entender nesse texto é o mecanismo das coisas, por exemplo, se eu costuro um remendo de roupa nova em roupa velha e esse remendo encolher depois que eu lavar, pode ser que ele venha rasgar o tecido e a gente venha perder ambos. E a mesma coisa acontece com o vinho, se eu coloco o vinho novo dentro de um recipiente de couro velho, ou seja, um odre velho, então esse odre pode se romper e a gente acaba perdendo tanto o recipiente quanto o vinho. Mas então, irmão, Jesus representa o vinho novo e João Batista é o vinho velho. Essa interpretação estaria certa se Jesus tivesse dito que ninguém pode pôr vinho velho em odres novas. Mas Jesus disse justamente o contrário. Ninguém pode colocar vinho novo em odres velhos. E aí você precisa lembrar do contexto. Eram os discípulos de João Batista que queriam fazer os discípulos de Jesus começar a jejuar e orar. E eu estou querendo dizer que eram os discípulos de João Batista que estavam querendo colocar o vinho deles no odre de Jesus. E é por isso que no contexto são os discípulos de João Batista que queriam trazer o vinho novo. E Jesus e os discípulos dele é que tinham o odre velho que continha o vinho velho. Você pode confirmar essa interpretação usando um outro versículo? Sim, é só a gente ler o versículo seguinte: Jesus disse e ninguém depois de beber o vinho velho quer o novo, pois diz o vinho velho é melhor. E nesse texto Jesus deixa claro que o vinho que ele estava dando para os discípulos era muito melhor que o vinho que João Batista estava trazendo então eles não iam querer beber o vinho novo ou seja, eles não iam querer ficar jejuando e orando como os discípulos de João Batista pelo menos enquanto Jesus não tinha sido tirado deles. Um outro caso que deixa claro que Jesus tem uma ligação com o vinho velho é o milagre que Jesus faz transformando água em vinho. E ele transformou a água em vinho velho, não e vinho novo. Irmão, mas então por que, que quando alguém cita essa parábola acaba invertendo todas as coisas? Quando as pessoas fazem alguma leitura a respeito das palavras de Jesus, elas normalmente fazem isso quando estão utilizando uma Bíblia que contém uma separação entre o Velho e o Novo Testamento. E é por isso que as pessoas costumam fazer até mesmo sem querer essa analogia do Velho Testamento e o Novo Testamento como se fossem o vinho velho e o vinho novo. Mas irmão, Jesus não veio com um novo acordo para poder substituir o Velho Acordo? Não, Jesus mesmo disse, não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas, não vim abolir, mas cumprir. E na sequência Jesus diz que nenhum menor traço da lei será tirado enquanto tudo não se cumprir. E ele vai mais além, se tiver alguém que fique ensinando as pessoas a desobedecer os mandamentos, vai ser chamado de menor no reino dos céus. Mas aquele que cumprir e ensinar as pessoas a praticar aquilo que foi dito na lei, esse vai ser chamado de grande no reino dos céus. E aí Jesus termina dizendo que para a gente entrar no reino dos céus, a nossa justiça tem que superar a dos escribas e dos fariseus. Uma das conclusões que a gente pode tirar desse estudo de hoje é que a divisão entre o Velho e o Novo Testamento é completamente equivocada, porque ela entra em total desacordo com aquilo que Jesus ensinou. Enquanto a Bíblia continua tendo esse status de poderoso Livro Sagrado, Jesus vai continuar sendo somente um personagem histórico, que é o que a gente chama de Jesus histórico. Mas Jesus é aquele que existe desde o princípio e ele se revelou em carne como homem e nos deixou o Espírito Santo para nos trazer revelação a respeito de todas as coisas. Mas então o que, que significa o vinho novo e o vinho velho? A primeira coisa que a gente tem que entender é que o vinho novo coexiste com o vinho velho, eles não competem entre si. Uma interpretação que pode ser feita é que o vinho velho representa o primeiro envio que Jesus deu para os discípulos, quando eles foram enviados para pregar o evangelho em Israel. Já o vinho novo está mais relacionado com a segunda comissão, ou a grande comissão, quando Jesus envia os discípulos para pregar o evangelho em todas as nações. O primeiro envio foi feito antes de Jesus ter sido crucificado, e o segundo envio já foi dado num contexto em que Jesus não estaria mais presente presente com os discípulos. Daquele momento em diante, eles passariam a ser guiados pelo Espírito Santo. Outra conclusão que a gente pode tirar desse texto é que tudo que era novo tende a ficar velho. E depois que o novo ficou velho, ele pode precisar nascer de novo. Como os discípulos de Jesus, que já tinham sido batizados na água, mas precisavam nascer do Espírito. O vinho novo também está relacionado com juventude. É aquilo que a gente dá para as pessoas que são mais jovens. E eu já vi muita pregação por aí de gente dizendo que a gente tem que procurar o novo de Deus. E eu estou falando daquelas pessoas que querem sempre ficar na moda religiosa. Só que Jesus não chama a gente a ficar nessa meninice. Ele diz que o velho é melhor. E se você curtiu esse vídeo, faça sua inscrição no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou!